Atenção trabalhadores que estão expostos aos agentes nocivos ou perigosos. Você que é vigilante, eletricista, é, frentista de posto de combustível, você que é enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, médico, copeira, trabalha em um hospital. Você que é auxiliar de limpeza, trabalha como, fa como faxineira em um hospital ou em uma clínica de saúde que está sujeito aí o agente nocivo biológico. Vocês têm direito à aposentadoria especial. E se você ainda não assistiu como era a aposentadoria especial antes da reforma da previdência, como ficou após a reforma da previdência e como é a regra de transição, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que é sobre a aposentadoria especial parte 1 já expliquei como era funcionava o direito adquirido o direito da regra de transição e o direito da regra permanente clica lá depois volta aqui e vem assistir aposentadoria especial parte 2 antes de iniciar gostaria de agradecer aqui a vocês que já estão inscritos no meu canal vocês que já são inscritos no nosso canal. É, a minha gratidão eu deixo aqui a vocês e espero que vocês possam aí também compartilhar, dar aquele joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e relevante compartilhe com mais e mais pessoas que precisam dessa informação social. Já você que clicou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito com vídeos, aqui a participar do nosso canal e semanalmente estou aqui falando sobre diversos temas relacionados ao seu direito social ao INSS Instituto Nacional do Seguro Social e pode ter certeza que um dia se você não precisa hoje um dia você vai precisar do INSS que é muito importante na vida social de todos os trabalhadores e até quem não trabalha, também o INSS é importante porque tem o caráter social atrelado com a previdência social. Senhores, senhoras, trabalhadores que estão expostos aos agentes nocivos, quem já tem direito adquirido até 13 de novembro de 2019 e ainda não requereu na data de hoje a aposentadoria especial, você não perdeu o direito. Pode requerer a qualquer momento. Vai lá no INSS ou no portal meu INSS ou até pelo 135. Faz o requerimento, informa lá que você tem direito à aposentadoria especial. Se você até 13 de novembro de 2019 não preencheu os requisitos, ou seja, os 25 anos de contribuição, eu falo aqui 25 anos, mas tem também aqueles trabalhadores que com 20 ou 15 anos de contribuição, trabalhados expostos aos agentes nocivos ou perigosos, tem direito à aposentadoria especial, sendo que a grande maioria dos casos se enquadram na aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Por isso eu vou falar bastante sobre essa modalidade de 25 anos de contribuição. Se você até 13 de novembro de 2019 não preencheu os 25 anos de contribuição, independentemente da sua idade você vai ter agora que se enquadrar na regra de transição ou na regra permanente a regra permanente exige-se uma idade mínima que eu já expliquei tem que ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição a regra de transição é a regra do sistema de pontos essa não necessariamente precisa ter uma idade mínima certa basta ter o tempo 25 anos de contribuição, somando com a idade e somar 86 pontos. E é importante que você pode somar também para chegar nos 86 pontos é o tempo comum que você não estava exposto a agente nocivo. Então, digamos que você tenha 25 anos de contribuição e 6 anos trabalhados em um local comum, sem exposição. Você pode somar esse ponto para chegar em 86 pontos e conseguir a aposentadoria especial na regra de transição. Mas o que eu quero falar hoje com vocês, é, trabalhadores que estão expostos aos agentes nocivos ou perigosos, é um documento chamado PPP, que é com esse documento que vocês vão fazer o requerimento da aposentadoria especial. É um documento que quase ninguém conhece, é o perfil profissiográfico. Previdenciar o PPP. E esse documento tem um, um grande problema porque nem todas as empresas que você trabalhou fornecem o documento. Algumas empresas que você já trabalhou há muitos anos atrás já estão falidas, já não existem mais, e aí existe a dificuldade de você conseguir esse documento. Algumas empresas não fornecem o PPP de acordo com a realidade em que você trabalhou a empresa não coloca a forma correta no PPP de como você estava trabalhando quais eram os agentes nocivos o tempo de exposição e aí você vai ter que solicitar da empresa a retificação caso a empresa não queira retificar ou se negue a fornecer o PPP você vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista, vai ter que entrar com uma ação judicial, pois é um direito seu. Você tem que ter acesso a esse documento. A empresa é obrigada a fornecer e você não tem que pagar por isso. Você não tem que pagar a obrigação da empresa fornecer o PPP. E caso a empresa se negue, você entra com uma ação judicial, requerendo o que é direito seu. É um documento muito importante, aliás, é o documento importante para você requerer a sua aposentadoria especial. Sem esse documento ficará difícil o INSS conceder a aposentadoria e aí você vai ter que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para via judicial requerer o seu direito e ele saberá como proceder esse caminho até chegar a, a sua aposentadoria especial é outro assunto muito importante é que algumas pessoas que já se aposentaram pela especial acreditam que não podem mais trabalhar de maneira alguma o que é uma inverdade não é verdade mentira se alguém passou essa informação para você ou essa pessoa está desinformada ou provavelmente está mentindo. Senhores trabalhadores que já são aposentados pela especial, vocês podem sim continuar trabalhando, desde que não seja mais em um local especial, desde que não esteja exposto ao agente nocivo ou perigoso. Se você trabalhar em um local comum, sem exposição, não tem problema nenhum você vai continuar recebendo seu benefício e vai continuar também trabalhando outro assunto também que é importante que se diga aqui e de interesse de você trabalhador ou até de você que já é aposentado pela especial e já adianto será um tema mais para frente convido a se inscrever no canal pois vou falar sobre revisões de benefícios previdenciários. Mas o que eu vou falar aqui agora é o seguinte, existem algumas pessoas que já se aposentaram, foram lá no INSS, conseguiram a aposentadoria por tempo de contribuição, quando na verdade o INSS era para ter concedido a aposentadoria especial, como por exemplo, um auxiliar de enfermagem. E isso acontece bastante com auxiliar de enfermagem. Você que é auxiliar de enfermagem e não sabe se conseguir a aposentadoria especial ou a aposentadoria por tempo de contribuição, procure um previdenciarista, um advogado especialista, ele vai analisar a sua carta de concessão e vai dizer se você se aposentou pela especial ou por tempo de contribuição, que existe diferença significante no valor do benefício você pode estar tá perdendo dinheiro é o seguinte alguns aposentados foram até a INSS já tinham mais de 30 anos de contribuição mulher ou homem com 35 e requeriram a aposentadoria não sabiam que tinham direito à aposentadoria especial e a INSS concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição com o um valor reduzido incidência do fator previdenciário sendo que essa pessoa esse trabalhador tinha direito à aposentadoria especial porque já tinha 25 anos trabalhados expostos aí aos agentes nocivos ou perigosos e você tem direito a uma revisão você com por intermédio de um advogado especialista ele vai requerer a conversão da sua aposentadoria por tempo de contribuição na aposentadoria especial que é direito seu e com isso você pode recuperar as diferenças dos últimos cinco anos que o INSS pagou para você no um valor menor. Portanto não perca tempo, procure um advogado especialista em direito previdenciário, pede para ele analisar a sua carta de concessão e se você auxiliar de enfermagem ou outros trabalhadores. Né, que se aposentaram por tempo de contribuição, mas, mas que trabalharam expostos aí aos agentes nocivos ou perigosos, procure um profissional e ele vai, fa vai fazer esse pedido para você na Justiça Federal, que é um pedido de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição na aposentadoria que é de direito seu, a aposentadoria especial. Seu benefício vai aumentar e você vai poder recuperar os últimos cinco anos. No vídeo de hoje, Falei aqui sobre mais conteúdo da Aposentadoria Especial. Se você gostou, dá aquele like. Venha comigo participar do canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Faz um convite ou vários convites para outras pessoas que merecem saber essa informação. E muito obrigado e até o próximo vídeo.